O período de seca está chegando e com ele vem os perigos de queimadas na vegetação. E o que a Aneel tem a ver com isso? Focos de incêndios e queimadas irregulares causam desligamentos forçados nas linhas de transmissão de energia elétrica. A fiscalização da Aneel realiza um importante trabalho preventivo para evitar essas ocorrências, monitorando o desempenho das empresas de transmissão de energia. Por meio do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, o GGT, são analisadas informações de imagens de satélites e bancos de dados para acompanhar a situação nas áreas com maior risco de impactos ao sistema de transmissão. Toda a população pode colaborar com esse trabalho. Se ligue nos sinais, se enxergar fumaça ou fogo próximo às torres de transmissão, acione os bombeiros e ligue 193. Além disso, o cuidado na prevenção de incêndios e queimadas é fundamental.